Olá, tudo bem? Vamos lá começar mais uma produção bem rápida aqui com foco em psicologia, desenvolvimento pessoal, saúde e bem-estar. Hoje eu quero abordar contigo uma relação entre organização e liberdade. Organização e liberdade. Uma pessoa organizada, ela tem menos liberdade? Uma pessoa de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 Vamos lá então, vamos pensar sobre a temática da organização e liberdade. É muito frequente a gente escutar isso lá no, no consultório, na nossa atividade clínica um questionamento de que uh, organizar a vida vai, vai torná-la mais, uh, mais chata. Por que mais chata? Porque mais rígida, com falta de liberdade, extremamente controlada e o que, que a gente acaba percebendo quando a gente, quando a gente entra em contato com pessoas que começam a ter um grau saudável de organização do seu cotidiano é, elas conseguem desenvolver uma agenda uh, com tarefas com horários de acordo com a sua escolha ou seja a organização adequada gerando liberdade, organização gerando liberdade, que vai contra, que vai de encontro ao que normalmente circula, na, na, inclusive no YouTube, ou in, nas mídias sociais, nas reflexões, nas conversas, né? no nosso cotidiano. Geralmente é dito que organizar deixa a tua experiência de vida muito controlada e tu perde, tu deixa de fazer o que tem que fazer. Por quê? Porque há nessa mentalidade que tu está executando sempre algo que tu não escolheu, que foi delegado, um comando. E a ideia, quando a gente passa a ter maior autonomia, mais controle do que a gente quer, pode e quer evoluir para fazer, isso vai dando um, uma dimensão de liberdade de escolha tu faz o que tu tem que fazer de acordo com a agenda que tu elabora então lembra disso cuidado com essas reflexões que colocam uh, a ideia, o, o vírus na tua mente de que tu não pode organizar a tua rotina um certo grau de organização pode auxiliar e muito na tua saúde, na tua produtividade, na velocidade que tu encontra, que tu conquista ah, as tuas metas, o teu desejo, que, enfim, que tu realiza o teu propósito de vida, tá bom? Então, organização adequada, não patológica, né? a gente pode entrar, a gente inclusive já gravou vídeos falando de determinados rituais que levam o sujeito para algum tipo de organização, mas que gera extremo desconforto. Tá? Então tem um vídeo aqui que a gente fala até do transtorno obsessivo compulsivo. Tem um certo grau de organização e de controle que gera muito sofrimento, tá bom? Para a própria pessoa que executa os comportamentos e às vezes também para os familiares. Isso é uma outra questão tá? que a gente está falando hoje nesse vídeo é sobre uma organização, inclusive com métodos, uma série, centenas de métodos e técnicas que tu pode utilizar para organizar rapidamente de forma fácil e, e algumas vezes até sistematizada em dispositivos, ou seja, tu dá alguns comandos, tu comanda, o aplicativo, não o aplicativo te comandando, essa é uma outra ideia, né? A gente comanda o aplicativo para que ele vá ah, organizando o nosso sistema, a nossa agenda, de acordo com o que a gente programou. Tá bom? Até porque se a gente não programa a nossa agenda, se a gente não organiza a nossa agenda, quem é que vai organizar? Então aí tu vai ficar a serviço da solicitação que chega, por exemplo no teu e-mail, no teu telefone, no teu, na tua rede social, tu vai ficar é, fluindo a tua energia, a tua atenção, o teu tempo, talvez até o teu capital, o teu dinheiro, de acordo com a organização, com a agenda, de outra pessoa, ou talvez até de outra empresa que está usando a tua energia para que, enfim, né, possa a consumir os produtos e serviços dessa empresa. Então, mais atenção, mais organização, é, mais energia do que é importante para ti, para que tu consiga organizar a tua vida de acordo com o que tu precisa, para que tu tenha liberdade de escolher o que fazer e o que não fazer. Ok? Ficou claro essa, esse jogo entre organização e liberdade? Se gostou desse tipo de conteúdo, relacionando psicologia, desenvolvimento pessoal, saúde, bem-estar, lembra de assinar o nosso canal, toca no sininho também, se assim tu recebe o aviso da próxima publicação, e compartilha aí com o teu amigo, com a tua amiga, com o teu familiar, com o um colega, que tem esse questionamento. Não, eu não vou organizar porque eu sou um sujeito livre, eu não preciso da satisfação para ninguém, então eu faço o que eu quero quando eu quero e... Tchau!